Saudações, queridos e queridas, eu sou Venício Vinícius Wernetti, professor de Nadia Yoga. Eu te pergunto, você conhece o um método natural para estimular as suas glândulas e potencializar os seus centros de energia? Pois bem, essa semana nós estaremos iniciando durante todo o mês de novembro o trabalho com os bandas que são técnicas de contrações de plexos nervosos e glândulas endócrinas, das quais vão estimular não só eles, mas também os chakras, que são os nossos centros energéticos. Essas são técnicas poderosas que já costumamos utilizar nos pranayamas, que são as técnicas respiratórias, mas este mês nós vamos incorporar os bandas nos asnas, que são as técnicas corporais, que potencializam muito mais as técnicas, fazendo com que você tenha uma performance ainda mais elevada, regulando melhor toda a engrenagem, toda a sinfonia das suas glândulas, como também ajustando melhor o funcionamento dos seus chakras, que são os centros energéticos que fazem fluir a sua bioenergia, o prana. Muito bem. Então fica o convite, espero que você possa vir fazer essas práticas, um grande abraço.